Isso aí ficou muito alto, né? Tudo bem com vocês? Eu tô hoje aqui com a Flávia, com a Flávia Fosco. Ela vai participar da nossa live, né Flávia? Eu vou invadir a live dela. <risos> ela vai invadir minha live. <risos> é. A gente vai xeretar um pouco, assim, das, é. algumas dicas que ela possa ter pra gente. Isso. Porque senão vai ficar sempre eu falando, falando, falando, falando... Né? Vamos variar um pouquinho os assuntos, os temas. Só que eu tô achando que tá muito alto esse celular. Deixa eu ver se eu consigo, o que, que eu posso fazer aqui. Gente, quantas pontas? Ai, o Vladimir me faz falta, tá vendo? <risos> Ele que arruma tudo isso. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu ver. Ah, agora sim, tô começando a ajeitar. Já tô aprendendo. Bom, já tem algumas pessoas ao vivo, né, Flávia? Tem. Ó, já estamos com cinco visualizações, eu quero ver vocês me assistindo, tá bom? Ainda tá alto, acho que tem que pôr um pouco mais longe assim, ó, melhorou? Vê se tá boa a imagem, Flávia, por lá. Por aqui? É. A Flávia tá também no celular. Tudo bem com vocês, pessoal? Boa noite, Marise Falcone. A Marise tá sempre com a gente. Ela tá dando boa noite pra você também. Ela falou, meninas, Flávia Ah, boa noite. Ah, quem mais tá aí? Vamos ver quem mais tá aí. Bom, não dá pra eu saber. Já não sei que a pessoa escreva. Hoje... É, e nós vamos fazer uma... Eu quero mandar um beijo pro Vlad, pro Vladimir. Hoje ele não pôde vir, né? Porque ele tinha uma, uma obrigação para fazer. E, então, hoje nós vamos ficar sem o Vladimir. Semana que vem tá de novo, tá bom? Bom, pessoal, é assim. É, a, a Flávia, né? A Flávia, ela é o quê, Flávia? Assessora de imprensa. Tá, pode falar alto. Eu sou assessora de imprensa. E eu gosto muito desses temas ligados à cura, e aí uh, eu sempre gosto de perturbar a Armin com perguntas, <risos> e hoje eu resolvi trazê-las para vocês também, compartilhar algumas dúvidas que eu acho que as pessoas costumam ter. Então, Armin, você está preparada? Olha, eu espero estar, né? De vez em quando eu estou meio sem preparo, mas hoje é. eu espero estar preparada. então eu acho que o pessoal tá precisando rir um pouco também, né? Então, eu, olha, eu, eu acho assim, acho que as pessoas estão precisando rir. Mas eu queria, Armin, assim, com a sua experiência, né? Que você tem um trabalho super bacana de energia. É, o que, que eu pensei de perguntar pra você se você tem algum hábito é. ou se você tem alguma dica pra quem... É assim é, às vezes as pessoas têm dificuldade de se manter numa vibração elevada ah tá e se você tem algum hábito alguma dica... Alguma, alguma dica, dica para falar como fazer quando cair uma fre a frequência isso a vibração porque nós estamos tendo muita perda de energia né sim não você não tem ideia o que eu perco de energia é, principalmente com, eu, com o público, porque eu atendo muita gente E, e, muito, e hoje em dia está muito comum as pessoas serem vampirizadas uh, Qualquer coisa a pessoa se irrita né? As pessoas estão muito irritáveis atualmente, né, Flávia? Uh, a Marise disse que máximo, que legal, Marise As pessoas estão muito irritáveis As pessoas, é, é, sabe? E depois tem aquela coisa... Eu nunca vi tanta ansiedade ao mesmo tempo. É. Uma coisa assim, uh, sem direcionamento. Então, todos, uh, sabe, eu, eu, nós estamos num momento de transição. E esse momento de transição, as pessoas estão inseguras. Elas estão sem saber o que vão fazer. Então, qualquer pessoa que tem uma boa lábia, consegue uh, fazer a pessoa ficar... Um pouquinho mais ficar assim. Você que tirou isso daí? Não. <risos> ficar um pouquinho mais na delas, entendeu? É assim mesmo, eu sou assim. Verdade, estou com problemas uh, de pulmão, é isso? No pulmão? Ela quis escrever pulmão, escreveu o pulmão, né? Mas deve ser pulmão. Então, as pessoas, elas estão muito suscetíveis, sabe, Flávia? Sim. Então, por exemplo, o que não falta são enganadores. Aí a pessoa vai naquele enganador, ao invés de ajudar, ela finge que está ajudando e está puxando a energia do outro junto com o dinheiro. Ah, você conversa com alguém, sabe quando você conversa com uma pessoa e de repente começa a te dar uma canseira? Você tá ouvindo a pessoa, mas você tá sentindo uma coisa estranha, uma sensação de quero sair correndo? Tá sugando tua energia? Ah, tudo aquilo, você começa a ficar desconfortável, você tá bem. né? Vocês aí estão bem. De repente vocês começam a ficar como... Desconfortáveis quando vocês começarem a ficar desconfortáveis, uh, ou, ou, quando vocês começam a ficar desconfortáveis, já sei o que eu tenho que fazer, empurrar mais quando vocês começam a ficar desconfortáveis, vocês começam a perceber, fala falar, poxa, eu tava tão bem até agora há pouco, de repente me entrou um pensamento aqui, sabe, de alguma coisa que eu possa perder, de alguma coisa que possa acontecer, por exemplo, eu no caso, né, eu moro sozinha, a Flávia mora sozinha, então a gente fica pensando assim, sabe aquelas abobrinhas? ai gente, se eu tiver um troço, quem vai correr pra mim? Quem vai me socorrer? Né? E é uma coisa que não incomoda, que... que você sabe que aquilo não... Mas, de repente, aquilo entra na cabeça e você começa a entrar numas e ficar desesperada. O que fazer quando essa frequência cai? O que fazer quando isso te deixa num estado uh, muito ruim de animosidade, né? Na minha opinião, o melhor que se tem a fazer Naquele momento é perceber que você está. Que, que você teve uma perda de energia, porque encontrou, entrou em contato com alguém, alguém puxou o seu canal. E como você percebe que alguém está te vampirizando? Você começa, de repente, sente sentir uma coisa aqui na garganta, o um, um, peito fechado, e, e começa, às vezes vem um somzinho no ouvido, outras vezes sai na cabeça. Você já sentiu alguém como se estivesse puxando o cabelo, assim? Um arrepio capilar? Uma, uma sensação aqui na cabeça, você tá rindo, Flávia? É verdade, dá um troço aqui no hipotálamo, sabe? No hipotálamo não, aqui, né? Aí você sente que alguém tá... É um canal, a pessoa abrindo o canal, querendo te sugar, te sugestionar com os pensamentos dela. O que fazer? Eu pelo, eu pelo menos eu faço isso. Eu me concentro, eu me concentro. Eu tiro o sapato, tiro, fico com os pés no chão, descalça, respiro fundo, vou bem para dentro de mim. Aliás, uma respiração muito boa que eu vou ensinar daqui a pouco para vocês é, é levar o oxigênio para o cérebro. As pessoas esquecem de respirar pra cima. Verdade, verdade. É, elas respiram só pra baixo. É. E quando respiram, né? Então, você começa, sabe, esteja onde você estiver, você começa a puxar. Se você tiver um pouquinho de álcool com cânfora, tenha sempre cânfora em casa. Álcool com cânfora... É, Dissolve aquela cânfora no álcool, põe assim um manjericão, põe um, um, umas ervas hortelã, sabe, umas, umas ervas refrescantes, uhum. alecrim, e põe a erva que você quiser, mas desde que seja erva leve. Aí você borrifa e passa aqui na nuca, porque aqui nesse pedaço, aqui, bem, bem onde tem esse fundinho aqui na nuca, é onde entra a carga pesada de energia. Entra cão... por aqui e entra por aqui. O Armin, e por e... que a cânfora? O que, que. A cânfora ajuda, é como se ele fosse. Uh, você tá com a ferida aberta, ela cicatriza. É muito bom. Ela tira <risos> aquela coisa que fica melequenta. Então, é importante se pôr a cânfora também. Aí você borrifa um pouquinho na mão, passa passa na nuca, passa na testa, passa por aqui. E você vai ver que você vai melhorando. O teu corpo começa a arrepiar, arrepiar e você começa... A... Sabe Sabe aquela dor de cabeça que te dá de repente? Sim. Você não tem dor de cabeça, de repente te deu uma dor de cabeça? São energias... De... Cargas de pessoa... Gente, você não precisa estar perto da pessoa. É a pessoa lembrar de você. Nossa! Ela pensa em você. Se você estiver aberta naquele momento, você pega. E ela suga a tua energia. Agora, uma coisa muito importante são os pés no chão. E eu vou ensinar, vou dar a dica da respiração para vocês. E essa dica é muito boa. É uma dica excelente, viu? A dica da respiração. Fala, Flávia. Não, eu ia perguntar, por exemplo, uh, e quando você tá na frente de alguém, por exemplo, você tá numa que reunião. aqui, ó. Você tá numa reunião. E aí, então, você não pode, né? Por exemplo, numa reunião, fazer, fazer, fazer a cânfora. É. Aí você só faz a respiração? É, sem ninguém perceber. A respiração é assim. Vocês estão prestando atenção? O pessoal tá escrevendo aqui, porque aqui não entra, eu não vejo. É, aqui também não tá entrando. Ele não tá subindo. É, ah, é assim, você tira o sapato, se mesmo que você esteja no meio de muita pessoa, se teu pé estiver meio escondidinho, e deixa também aparecer, tira o sapato, faz de conta que você pôs um pouquinho, o sapato tá machucando, entendeu? Uhum. Ah, o ideal é estar tá com o pé no, é, a sola do pé no chão. Aí você faz isso aqui, ó, Flávia. Olha aqui, vocês, viu, Cris? Cris, a... Marise. a Marise, o pessoal que tá aí me assistindo. Você vai absorver o ar pelas marinas. Deixa o ombro certo, ó, aqui. Absorve o ar pelas narinas e faz esse tipo de contagem. Ó, eu vou contar primeiro, depois eu vou mostrar. Eu vou falar um, dois, três, quatro, cinco. Como é que você vai respirar? Você vai inspirar pelas narinas. Quando o ar chegar lá na garganta, lá no fim do nariz, lá, lá embaixo, joga ele pra cima. Entendeu? Com a boca fechada. Inspira como se você tivesse assim... Sabe quando você tá no campo, aquele cheiro de chuva? De terra molhada? Aquele cheiro gostoso? Então, você faz assim, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Agora, você visualiza uma bexiga pela boca e começa a soprar a bexiga. Mas, aqui, no cérebro. Um. Dois, três, quatro, cinco. Sentiu o latejar? Como se tivesse um, um movimento? Sentiram aí? É, não pressionem pescoço, não pressionem ombros, não pressionem nada. Então, você vai fazer de 1 um a 5, mas quando o ar chegar, dá a impressão que ele está aqui, lá dentro? Leve ele para cima. É o um oxigênio entrando, sabe? Acendendo o seu cérebro. Isso é excelente. Tudo bom, Messi? Ah, tudo... Então, você está fazendo exercício, Messi? É importante. Sentiu? Deu uma esfriada, Flávia? Sim. O que, e, que você e sentiu? E além da então uma vibração. Mas além da, agora, da respiração, por exemplo, é, pode pôr alguma imagem com luz, assim? Não, com nada não põe imagem nenhuma. Não tem inventando moda. Tá. Não Só a respiração. Se concentra na respiração. Aí, você vai fazer o oposto. Você vai respirar até o laríngeo, até a garganta. Aí, você faz o mesmo movimento. Aquele cheiro de campo, mato molhado, cheiro do mar, o que, é que você gostar. Vai, começa. Um, dois, três. Sente ele na garganta, sente o ar na garganta. Quatro, cinco. Agora, vamos encher a bexiga. Um, dois, três, quatro, cinco. Você sabe que já tá entrando a energia da energia fria, né? A Márcia Poussac. Oi, é tudo bom? Eu também tô com saudade de você, Márcia. Ah, precisamos conversar mais, né? Agora, o ar, tô dando aqui um treinamento para respiração, tá, Márcia? Pro cardíaco, você vai levar até o cardíaco. Então, agora eu vou puxar o ar do mesmo jeito, do mesmo jeito. Eu não vou fazer de conta, eu vou respirar de verdade, ó. Um. Sem fazer força. Dois. Três. Quatro. Cinco. Inflou? Agora, bexiga. Um. Dois. Vai murchando. Três. Quatro. Eu sei que você é de Maringá, eu sei disso, Márcia. Sim, conversar que eu digo não pessoalmente, conversar pra, pro, é, através do, do MSN lá. Bom, agora Simone Carlos de Carvalho também está aí, boa noite. A mesma coisa você vai fazer para ir para o esôfago, para o plexo solar. Como é que eu faço para mostrar aqui ó o pleco? Tira esse negócio aí, vai, já mexeu. Esse daqui. Vamos, vamos empurrar mais para lá. Assim? Isso. Tinha que estar mais distante um pouquinho. Agora você vem, você Vai trazer aqui agora pro cardíaco, eu, nós já fizemos. fizemos. Agora vai trazer, não dá para ver, pro plexo solar, pro abdômen, tá bom? Você vai fazer a mesma coisa, viu, Regina? Boa noite, ó. Um, sente o ar entrando. Dois, três, quatro, cinco agora vamos assoprar vamos vamos apertar vai vai colocando para dentro toda essa parte sabe vai vai colocando para dentro se estufou desestufa depois o abdômen e pessoalmente é só que eu posso ensinar levar o ar para o pulmão para os rins aqui atrás porque essa respiração não dá para mostrar mas você vai fazer assim ó você vai inspirar inspirar sentir o ar entrar ó viu aqui aí você faz um movimento aqui eu vou dar um, eu vou dar um trabalho desses para vocês vocês vão aprender você fez isso gente não há quem não há Negatividade que aguenta ficar dentro de você. Sabe? Porque você eliminou todas as coisas ruins. Mas tem a ver com os chakras? Lógico. Você, então você, Quando você, você pega energia, os chakras começam a apagar. Então, o ideal é fazer essa respiração em cada chakra. Em cada chakra e depois vir até aqui, que é o pulmão. Tá. É tudo ligado. Nossas glândulas... O que, que são, o que são os chakras? Os chakras são as nossas próprias glândulas. São distribuídas no corpo inteiro. Os hormônios, tudo isso é chakra. Né? Então, vale a pena fazer isso. Aí pega a borrifa, né? um pouquinho de cânfora com álcool, com umas ervinhas. Sempre tem em casa. É tão fácil de fazer. Uhum. Você não precisa nem se preocupar em ficar comprando... Você faz em casa e dá uma borrifadinha, põe um pouco na mão, passa na nuca, passa assim no peito. E se você tiver em algum lugar, sem ninguém perceber muito, você não precisa nem fazer o barulho, faz quieta, né? E uma coisa que eu vou explicar também pra tirar aquela carga pesada, sabe como se você estivesse falando com a pessoa? Você põe a mão aqui, ó. No peito Não encosta, jamais encoste a mão E, e faz assim um pouquinho um movimento assim E libera o cardíaco Abre o cardíaco Pode, Ó, viu como você começou a você já? É. Podem fazer Façam isso que vocês vão ver Se vocês melhoram ou não Sabe? Puxa e volta Puxa, eu, segura um pouquinho Pra baixo aqui, Flávia Assim, ó, eu vou pôr na posição Assim, ó, puxa e volta, puxa, sabe, eu tô conversando e tô fazendo na boa, não precisa, sabe, você solta assim, depois põe o manoplete solar, como se estivesse gesticulando. E aí, você consegue realmente se libertar dessas coisas ruins. Entenderam? Se tiverem alguma coisa para falar, podem falar, Andreia Basso também está aí, um abraço para todas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fora Flávia, né? Vamos lá, Flávia, o que mais você quer saber? Então, outra coisa que eu acho que hoje em dia é um tema, que é o pânico. Então, as pessoas, é. vai, medo em geral, pânico, síndrome do pânico, se você também tem alguma dica... É, a síndrome do pânico já não é dica. É um Aí seria tratamento. um tratamento. Por que, que é um tratamento? Porque antes da pessoa entrar na síndrome do pânico, ela entrou na depressão. Entrou na depressão, a pessoa já tem que se ligar. Ela tá com depressão, ela precisa se ligar. É, da onde que tá vindo essa depressão? Precisa se tratar, falar que a pessoa... Faz isso, porque a depressão, é tudo bobeira. Depressão chegou, é doença. Virou doença, ela materializou, ela somatizou. Então, ela, ela virou uma doença. Tudo bem, teve os motivos, a pessoa teve decepções, teve frustrações, teve perda, teve blá, blá, blá, blá, blá. Ela não suportou. Aí ela começa a ficar depressiva, porque ela se sente abandonada, ela se sente sozinha. Ela tem um monte de... Aí ela quer se esconder, ela quer se esconder. Sabe aquela fase que você só quer ficar no quarto? Sim. Você só quer se fechar? Você tá com medo do mundo? Na verdade, você não tá com medo do mundo, você tá com medo da tua vida em você. Uhum. Do que vai ocorrer com você? Isso é depressão. Então, só tem... Sabe, às vezes um psiquiatra, uma dosezinha pequena de algum... Né, de alguma alopatia ou de homopatia faz bem. Mas aí quando entra na síndrome do pânico, da depressão, porque aí a pessoa já se esconde de vez, ela cria dependências porque ela quer gente ao redor dela, mas é aquelas pessoas que ela escolhe, né? Ah, a coisa piora. é piora por quê? porque ela precisa entrar na concha e ficar lá dentro. Uma maneira boa de lidar um pouquinho com essa com a síndrome do pânico ou com a depressão é pedir para a pessoa confiar mais nela. Remeter ela a um momento da vida onde foi tudo tudo de bom. Quando ela teve uma situação onde ela enfrentou e conseguiu lidar com aquela situação que ela enfrentou. Apesar de que naquele momento ela vai falar, ali eu era uma, que hoje eu sou outra, sou outro, agora eu cansei, porque eu não quero... Então, você precisa assegurar a pessoa dela com ela. Só que existe uma dificuldade muito grande para fazer isso. Porque a síndrome do pânico... Ela, ela, ela melhora um pouco A partir do momento que ela melhorou um pouco O que que acontece? Ela sai daquela melhora e volta Ela começa, sabe, o peito a ficar queimando o peito Ela tem a impressão que ela vai morrer Que vai dar algum ataque nela Que vai dar um monte de coisa E nessa hora a respiração ajuda ou não? Ela não consegue Ah ela não consegue, ela entra em pavor, e quando entra em pavor, a respiração acelera. Hum. Ela, ela provoca mais ainda, é aquilo vai piorando, vai piorando, por mais que você fale, olha, respira lentamente, ela fala, eu não tô conseguindo, eu não tô, sabe? É, um, é uma coisa muito forte. Então, a síndrome do pânico, até onde você puder, convencer a pessoa de fazer um tratamento, dela vir, fazer, mesmo a distância, uma outra pessoa poder, pelo menos, enviar um, uma energia para ela, fazer uma energia assim, de abertura, né? Dos canais dela, é muito importante. Mas eu digo, precisa procurar também um psiquiatra. Uhum. É importante, e ao mesmo tempo, fazer uma terapia. Agora, o que leva a síndrome do pânico, né? São memórias muito das da infância. Por exemplo, uma criança, nós estávamos conversando agora há pouco aí fora, uma criança que se perde da mãe. Às vezes a mãe esquece a criança na escola, não vai buscar, ou ela deixa na casa de alguém e, de repente, ela sabe com essa vida louca que ela tem, ela fala assim, faz duas horas que... Que já passaram duas horas eu esqueci de pegar meu filho e minha filha. Com o passar do tempo, aquilo já deu muito medo de que a criança, ela fica assim. A minha mãe e meu pai não me querem, eles me abandonaram. Eles deixam, me deixaram na casa de outra pessoa. Eles não querem ficar comigo. Né? E não é isso, sabe? A vida é louca. Quer dizer, os pais também precisam ficar mais atentos, né? A criança começa a entrar em pânico. Ela começa a entrar em pânico, mas ela consegue sair daquele pânico porque ela vê a mãe chegar, o pai chegar, mas a partir daquele momento ela não confia mais. Se você já passou por isso, você sabe do que eu tô falando. Aí é, gera um trauma, né? Gerou um trauma. Ela não confia. Ela, ela precisa daquele suporte. Ela precisa deles. Mas ela fica, ela fica sempre é, desconfiada. Quando ela chega naquela situação onde ela percebe que os filhos. Aí ela acaba, né? Quando ela percebe que os filhos cresceram, ela cresceu. Que eles já estão independentes, tá cada um indo para um canto. Ela entra na mesma sensação. E aonde. É ela começa a entrar na depressão, na síndrome, a pessoa, ela começa a ter pânico o homem quando perde o emprego, já com 50 anos. É uma fuga. Vem a depressão, começa a vir a síndrome do pânico, que é uma forma, sim, de mostrar que ela tá doente, só que ela não consegue, ele não consegue sair daquilo. Entendeu? Então, aquela memória começa... A um lar na mente dela. E ela quer, ela, ela, é a forma que ela encontra de atrair as pessoas para cuidarem dela. Né? E ela tem medo de tudo, ela tem medo de tudo. Ela diz: eu só quero dormir, não me incomodem, eu quero isso. Ela se sente desconfortável quando ela sai do casulo dela, que é a casa dela com algumas pessoas para cuidarem dela, ou com alguma pessoa para cuidar dela. É aquela memória lá de trás que voltou, só que dessa vez voltou quando ela não tem ninguém mais para cuidar dela. As pessoas estão saindo, estão saindo, então, elas, esse é um dos motivos, né? Existem vários, mas esse é um dos motivos. Então, ela fica totalmente insegura. Tem mais alguma pergunta? Tem. Alguém tem aí alguma coisa nesse bate-bola? É. Olha, se ninguém perguntar, eu tenho uma questão que eu gosto de, de falar também. Eu, a questão da oração. É. A questão, viu, Armin? É uma coisa que eu, que eu gosto de falar também sobre oração. Então, tem, tem várias formas de oração, né? Ah, tem uma que, que hoje em dia se fala muito, que é o roponopono. E ah. eu queria saber assim se você tem alguma. Você, por exemplo, você tem alguma forma de orar? Se você indica assim, o roponopono em algum caso? O que, que você acha? Eu sou a favor do hoponopono. Eu sou a favor, não vejo como uma oração, eu vejo como uma. Eu usei a palavra agora há pouco, uma uh, você entrar. Lembra da palavra que eu falei? é uma vai é uma presença em você as pessoas elas pensam que fazer o pono é fazer para o outro na realidade o pono é fazer para você gente vamos combinar a pessoa vem como eu tenho aqui em cima uma pessoa super malcriada, que não para de andar, fazer barulho. Sabe, uma pessoa que, que não tem limites. Ah, descobri, ah. desculpa te cortar. Desco, ah, reconciliação. É uma reconciliação, é isso que você falou? É você conciliar, não é reconciliar. Eu digo conciliar com você. Porque eu não sei quando eu, eu, eu desliguei porque eu nunca me liguei. De novo, vou te cortar, mas só pra gente saber. Como a gente tá falando do Roponopono, só pra ler aqui o que, que significa. É uma prática, né, havaiana. Aqui tem alguém, peraí. <coughs> Regina M.M. Ela tá dizendo que tive síndrome do pânico depois que tive... Você consegue enxergar? Não, porque eu entrei agora. <risos> ah, depois que tive câncer, e principalmente depois que achei meu marido morto aqui no chão. Ele não estava doente. Ah, você vê, Olha, pronto. Ah, duas perdas, dois medos. né Um medo de se perder e outro medo do que perdeu. O câncer ele é, eu, eu falo assim, que quando as pessoas ouvem a princípio a palavra câncer, no que que elas pensam? Elas pensam corredor da morte. É como se a pessoa, naquele momento, ela toma um impacto, é porque o câncer representa o quê? A morte. Não tem cura. É uma doença. Então, a pessoa já se vê no corredor da morte. Só que quando ela começa a caminhar nesse corredor, depois que ela passou por todos aqueles medos, e ela vê que os medicamentos, o tratamento, a cirurgia, está reduzindo o perigo da morte, e ela está recomeçando a viver, né? ela está conquistando novamente... As células boas dela, aquela impregnada, aquelas doentes, elas estão encapsulando, elas estão se fechando. Dá para dá extrair. Hoje tem ozônio, tem uma série de formas, né? Olha lá, ela diz: ó, Foi horrível, nunca fiquei doente, mas curou. Então, quando ela percebe que aquilo foi assim, uma coisa que veio, talvez até para dar um start nela. Acorda, vive, chega de ser uma pessoa que só se lamenta, ou que vive para os outros, ou, ou que esqueceu do, do bem-estar, das coisas, de fazer as coisas boas, né? Então, a pessoa ela sai do corredor da morte aos poucos, ela vai saindo, ela vai saindo... Até que ela começa a ver o sol. Ela fala, gente, cheguei no portal. Está tudo aberto. Saí do perigo. Vou ter que me cuidar sempre. Mas o cuidar sempre é eu ter que me olhar. Eu ter que cuidar de mim nesses próximos cinco anos e daqueles cinco, os outros cinco anos. Ah, deixa eu ver, Armin. O que você acha da constelação familiar? Fale um pouco sobre, daqui a pouco tá? Então a pessoa ela começa a vibrar no melhor Então é uma corda, né? Eu aprendo a viver Só que em seguida vem o quê? Ela pega o marido morto na, cai na frente dela Entendeu? Ela saiu do corredor da morte Ele não entrou, porém surpreendeu Com uma morte imprevista Foi de improviso Para ela aquilo foi assim, uma determinante <coughs> uh, de uma perda efetivamente feita. Uh, houve uma perda real, né? houve uma perda efetiva. E a perda efetiva pode levar você a se perder a qualquer momento. E aquilo começa a voltar numa insegurança, só que de outra forma. Né? Só que de outra maneira. Aquilo vai voltar como uma insegurança é, de. É, uma insegurança é, de pesadelo. Quer dizer, a morte, ela não precisa do câncer. De repente você cai e morre. E existe a perda. Então. Isto é muito, é, é muito favorável à síndrome do pânico. Por quê? Porque a partir dali, ela não consegue mais ficar sozinha, porque pode ter um mal súbito, ela já teve o câncer e se livrou, mas agora ela viu o marido, começa a misturar as maritacas, o pensamento embaralha todo e o que, que acontece? Ela entra na síndrome do pânico. Mas esse, essa, esse tipo de síndrome do pânico ela entrou, é muito fácil de sair. Uma terapia, por exemplo, eu trato pessoas assim, uma terapia legal consegue reconstruir a pessoa, né? Tem mais gente perguntando? Tem. Ah, fiquei paralisada. Lógico, você estancou, né, Regina? Você estancou. Ah, tem alguém perguntando aqui que eu não consigo ler antes da, da Regina, não, não tô conseguindo ler. Alguém me perguntou sobre a constelação, o que que eu acho? Familiar, é, a Andrea. É. Então, Andrea, eu, eu realmente, eu vou te ser sincera, eu não conheço. Eu trabalho com grupos, é muito bom. Uh, de repente você pode expor ou não, mas você não, não precisa expor ninguém. Eu não gosto muito de mexer com antepassados. Por que não? Eu não estou agora falando da constelação, eu estou falando de antepassados. Porque, por exemplo, eu venho de uma, como eu já cansei de falar, toda hora eu falo, eu venho de uma família armênia que o meu pai passou pelo genocídio dos turcos. Então, imagina o que os pais dele, meus avós, sofreram. A minha avó viu, eles seguraram minha avó, seguraram, meu pai era pequeno ainda, seguraram meu avô lá fora, pegaram caçulinha, puseram nos pés da minha avó, eles eram em oito filhos, pegaram caçula, o menorzinho, e atiraram no pé dela e mataram ele. Daí, o mais velho, já saindo em outra situação, Atiraram no mais velho e mataram o mais velho. E o meu pai vendo tudo aquilo, a família vendo, agora eu pergunto para você: se eu fizer a constelação, o que que eu vou puxar? Eu sei o que eu vou puxar. Eu não sei como eles estão. Eu não sei como eles se encontram. Para mim, eles estão bem. No meu ponto de vista, eles estão bem. Mas o que que eu posso resolver trazendo aquilo? Eu posso me resolver interiormente só contando, olha, eu tive isso, isso e isso. Aonde a gente pode trabalhar? Então, vamos trabalhar. Aquilo aconteceu lá. Você, Vamos trabalhar o teu emocional. Isso foi tão bem trabalhado em mim que hoje eu conto tranquilamente. Antes, quando eu contava, eu chorava. Entendeu? Eu entrava na história. Então, o que, que aconteceu? Eu tirei eu não sou meus antepassados. Eu tenho as células, mas eu posso renovar e recarregar essas células. Então, eu não mexo com antepassados. Mas isso você fez sozinha, né? Com você mesma com Sim, você mesma. mas a pessoa pode fazer também. Ou ela procura um terapeuta e faz. Então, eu, eu não gosto de mexer com antepassados. Uhum. Faz uma missa, acende uma vela, tudo bem... Mas não mexa com a sabe? Você não sabe onde eles estão. Uhum. Você não sabe. Igual o pessoal fala assim: ai, meu, meu, minha mãe morreu, ela tá me ajudando. Eu não sei se ela tá te ajudando. Não é porque tua mãe, ela tua mãe, que vai estar tá num lugar bom ou não. Você não sabe como que está. Então, ai, mas me provocou esse trauma, teve uma briga ali, teve uma. Tudo bem, vamos resolver de outra forma. Sem precisar de mexer com os antepassados. Se, é igual mexer com vida passada. Se eu vim aqui para resolver a vida passada, então para que, que eu estou nessa vida presente? Você entendeu? Então eu vou voltar todas as vidas para resolver a passada e nunca no aqui agora presente? Você está entendendo? Aí você fica se amarrando, usando isso como justificativa, para, para, para o quê? Para ficar presa numa situação que não vai te trazer resolução nenhuma. A Regina, ela está dizendo que ela não sai de casa para fazer terapia. Olha, olha até o ponto que ela está com essa síndrome. Então, Regina... Uh, o que eu posso. Se quiser, você dá uma ligadinha pra mim, a gente faz a distância, mas precisa saber um pouquinho mais. Lógico que você paralisou e paralisou toda a sua. Ai, meu Deus. Eu oh, fiz a constelação e piorei. É, mas aí eu, eu não vou entrar nesse mérito, né? É. Eu não posso entrar no mérito daquilo que eu não trabalho. Sim. Tem que respeitar todos os trabalhos, né? Então. Uh, quando você vai tratar a síndrome do pânico, você precisa ter consciência do que aconteceu com você, não com seus antepassados. Porque você. É lógico que você trava, você vê uma pessoa cair morta na tua frente. É difícil saindo de um câncer, recuperando, e de repente acontece aquilo, não é fácil. Mas a pessoa, ela precisa começar a compreender que isso faz parte da vida. Ela precisa começar a compreender por que, que aquela pessoa caiu na frente dela, para mostrar que muitas vezes quem pensa que está no corredor da morte, não está. Que a morte é para qualquer pessoa, ela estando ou não com uma doença, Sabe? Quantas pessoas não morrem quando alguém está doente e pensa que vai. Agora, Armin, por exemplo, para ela que não está conseguindo sair de casa, esse exercício que você deu no início, eu sei que é uma coisa simples para um problema Sim. como o dela. Mas, por exemplo, começa ajudando, Ajude. por exemplo, ela é em casa Ajude. só fazendo a respiração, porque no começo é, da, da live ela deu uma dica legal. Não sei se a Regina estava né, no início, é, mas a Armin mas deu um exercício... Assiste. Ela assiste depois o vídeo vê. É. De... Porque tem um exercício de respiração que equilibra é, os chakras, isso. né? Isso. Tem mais alguém que perguntou alguma coisa diferente? Porque aqui Ó, eu vi passar algumas pessoas... A Sandra mas... Pedrosa voltou pra, pra... A gente tava falando do roponopono, né? Que ah, também tá, é uma... tá. Uma técnica de acolhimento, isso, né? Isso, de acolhimento. Reconciliação. Acolhimento. É de você se é. acolher. Ó, boa noite, né? Armin. Te adoro. Gostaria de fazer uma pergunta. Tenho muita ansiedade... Se eu fizer o oponopono, será que melhora? Muito obrigada. Tá. Desde que você, Sandra, todos nós, né, façamos o pono para nós, não para o outro. Por exemplo, eu tava falando, tem uma tem a pessoa que te irrita, que ela te, quer te perturbar o tempo todo, que ela fica fazendo de tudo para te causar desconforto. Naquele momento, você consegue falar sinto muito para pessoa" Aí você fala, ai ah, fui eu que atraí, mas não fui eu que atraí. Eu sei, não é tudo o que acontece que eu atraio. Talvez eu tenha atraído o que Uma pessoa para eu aprender a lidar com essa situação. E como fazer? Não sei. Mas eu não sou responsável, tão responsável assim por tudo. Eu sou responsável por mim, não pelos outros. Se alguém tá me causando desconforto, naquele momento eu não vou fazer o porno-pono, falar, olha, eu vou chegar para mim e vou falar, Fulano, Fulana, eu sinto muito por eu pensar mal de você, por eu querer te arrebentar a cara. Ah, não dá, né? Vamos, vamos combinar que não dá, né, gente? Tem uma hora que você tá querendo estourar a pessoa. Mas o que você pode fazer? Contar até 10, ficar quieta. Quando você estiver na tua paz, você fala assim, sinto muito. Sinto muito, Armin. Eu vou falar pra mim. Mas eu vou falar pra mim como se eu estivesse falando fora de mim pra mim. Sinto muito por tudo que eu te faço. Que eu te machuco, que eu te faço de mal. Que eu, sabe, sinto muito. Você vai falando pelas coisas que eu te causei. Quando eu arme, quando você arme, eu tô falando para mim, sabe? Eu me expus naquela situação, eu permiti aquilo, aquilo aconteceu e eu não fiz nada. É, sabe? Eu fui permitindo uma série de coisas, né? Uma série de coisas ruins, sinto muito, mas eu sinto muito. Só que nesse momento, eu quero que você compreenda. E tire isso de você. Sinto muito, Arme. Parou, parou, não parou? Uhum. Você veja bem, o pouco que eu fiz, gente, o que acontece? A moça aqui em cima, ela quer me perturbar de qualquer jeito. Então, ela fica andando, ela põe criança para pular. A criança, ela não põe mais para pular, porque já foi proibida. Então, ela fica andando, andando, andando. É um salão, aí sei lá. Mas tudo bem, ignorei. Comecei a falar, sinto muito pra mim. Por eu estar agora, me sentindo talvez... Eu não estava incomodada agora, mas me incomodou um pouco antes. A pessoa parou, não foi, Flávio? Sim. Sinto muito. Pronto. Armin Por eu estar te causando esse aborrecimento. Então, eu estou falando isso para mim. E pelas, pelos pensamentos que eu, que eu atraí naquele momento, eu não, eu não mereço isso. Eu mereço ficar bem comigo. Porque qualquer pensamento negativo, eu vou, eu, eu vou entrar nele. Eu vou ficar ruim, depois eu vou querer positivar. Ah, dá licença, né? Eu atrai o negativo, vai ficar positiva. Ah, dá licença, gente. Então, sinto muito. Aí, o que que vem, né? Você para para você mesma. Ah, qual é a outra sinto palavra? Sinto muito, me perdoe. Me perdoe. Né? Me perdoe. Aí você pede o perdão para você. Eu não estou falando alto perdão Eu estou falando da Armin, pedir perdão para a Armin. Né? Para a Armin, falar para a Armin, me perdoa. Me perdoa uh, pelas vergonhas que eu fiz você passar. Arme. me perdoa por ter feito aquela... Uh, por ter respondido daquela forma, naquele momento... A uma pessoa que não merecia ouvir. <coughs> é, que era uma pessoa que estava, sabe? É, ela estava simplesmente transitando no momento de ira. Me perdoa, Armin. Me perdoa por isso, por isso, por isso. Bom, então eu estou falando para mim. Eu não estou falando para Flávia. Se eu brigar com você, Flávia, eu quero que você vá para a casa de chapéu. Eu não posso mentir. Sim. Eu posso mentir para o mundo, mas eu não minto para mim. Então, eu vou falar para mim. Quando eu falo isso para mim, eu começo a sentir aqui. ó É impressionante. Sabe, você sente todo esse movimento aqui dentro, que o chakra cardíaco está liberando a laringe. Aí depois você diz. Sinto muito, assim, me perdoe, obrigada. É, eu te amo. Gratis, é, não, eu te amo primeiro. Eu te amo. Aí você diz assim, Armin, eu te amo. Eu te amo como aquele filho que eu dou a vida por ele. E a partir de agora, Armin, eu dou a vida por você. Eu te amo, Armin. Como eu. Não sabia como eu nunca amei ninguém. Porque é com você, Armin, que eu vou ficar pela eternidade. Então, eu estou nesse momento, não desfazendo dos meus filhos, não desfazendo da minha mãe, do meu pai, do marido, da mulher, mas fazendo em mim. E trazendo para mim o amor. E por mim o amor é incondicional. Eu te amo, Arne. E a gratidão, gratidão. E gratidão, gratidão, Arne. Gratidão por você existir, gratidão por você ser e gratidão por você ter. Então, Porque se eu não tiver, eu não consigo ser. Então, mas aí é esse, essa, vamos, dizer, vamos colocar assim, o ruponoton <risos> que você fez para você mesma pode uhum. refletir. Nessa situação, por exemplo, que hoje você falou que te incomodou, pode vibrar nisso ou não vibrou. tem nada a ver? Vibrou. Não vibrou? Vibrou. Você vê que a pessoa está tentando e não consegue. Por quê? Porque inclusive a, a, a mensagem de consciência vai atingir a outra pessoa também. Quando você emana raiva, a outra pessoa entra na raiva e vai querer desforrar. Quando você sai da raiva e entra na consciência, na consciência da tranquilidade e de remeter alguma coisa boa, a pessoa não consegue. Por mais que ela tente, tem uma coisa chamada processo imantado. Ela vai entrar nesse imã de parar ali. Ela vai falar assim, gente, eu não tô conseguindo fazer isso. Por que eu não tô conseguindo? Ela não vai ter resposta, mas ela vai falar, não tô conseguindo, ela perde a vontade. Sim. Entendeu? Sim. Então ela não faz mais. A melhor forma de você tranquilizar a você em relação ao outro é fazer isso. A tua percepção também fica muito rápida, você fica assim, sabe, você, você fica irradiante, né? E é isso aí, gente. Perfeito, gratidão. Vamos ver o que ela escreveu. Tá aqui tá a ver mais. Ah, lindas reflexões. Que bom. Tem mais alguma pergunta final? Vamos deixar para semana que vem, mas, né? Tem. Não, <risos> Sempre tem mais uma. Só, é. Não, então. Aí, mais uma bem curtinha. Uma Vamos curtinha. Lá. A questão, por exemplo. Ah, que tem alguma. Ah, Continua. Fala. Fala. Continuando na questão da oração. Então, por exemplo... E quando você quer vibrar pra alguém? Você quer, por exemplo... Ai, ah, Armin... É, minha mãe tá com problema X. Como Sim. que eu faço pra vibrar? Existe essa Sim. vibração também? Existe. Você pensa na pessoa... Você né? pensa que ele não precisa ser em voz alta. Quando você fala em voz alta, gente, a Flávia vem me falar se precisa ser em voz alta. E eu digo, Deus é surdo, Jesus é surdo, né? Eles têm orelha. O pessoal confunde Deus com Papai Noel, gente. Pelo amor de Deus. O surdo, o pior surdo, ó, ouviu? É aquele que não quer se ouvir. Sabe aquela pessoa que não consegue falar para ela? Ela precisa ter o outro lá nas maritacas dela, na cabeça dela, falando: vai lá em frente àquela estátua e fica rezando e ainda fala. Não, ainda tem algumas que falam mentalmente. Olha pro santo, aí ela acha que o santo está ouvindo pela mente, entendeu? A telepatia no gesso. Ah, não, eu adoro telepatia no gesso. É linda a telepatia, Mas, homem... vai, naquela, vai naquele manto que está lá. <risos> Mas você então, você recomenda que você vibre, é... porque é uma energia, não é? Quando você Sim, fala, aí, por exemplo, vai usar você... para São Miguel Arcanjo. Como que você vai vibrar? Você não, não, nunca tire a energia do seu corpo para ir para o outro, não, nunca faça isso. Além de você perturbar o outro, que você não sabe o que você está mandando, você vai, você vai trocar energia e você não sabe que bomba vai vir para você. Porque você vai pegar o pior da pessoa. Peça sempre para luz divina. Peça sempre a Miguel Arcanjo. Eu sou apaixonada por Miguel Arcanjo. para quem for da Umbanda, dessas religiões né afro e tal. Peça pros orixá, para algum orixá. Peça pro sabe peça para Maria de Magdala para Mãe Maria para Maria Mãe de Jesus peça sabe peça por aquela vibração e, e, e mentalize a pessoa aquela energia boa entrando na pessoa muitas vezes gente ouçam o que eu vou falar pode entrar todo mundo muitas vezes quando você tá mentalizando a pessoa, faça esse exercício agora. Você, erra, você fecha os olhos, você mentaliza aquela pessoa. Aí você vê, vai, ah, o arcanjo Miguel ah, vindo luzes, porque ele, ele é luz, né? Então ele vai irradiar aquelas luzes, Gabriel, sei. Você manda. Você sabe que tem gente que você envia a luz, você vê a luz ou de lado, ou de cima, como você quiser. Querendo entrar na pessoa, a pessoa não consegue receber. A luz bate e volta. Porque não está aberta. Ela não quer, não adianta, Lina. Então, quando acontecer isso, você não faça mais. Porque vai desperdiçar a tua energia. Aí você vai queimar a energia tua inutilmente. Faça esse Faça agora para quem você quer irradiar. Vocês também que estão aqui. E depois me responda se entrou ou não. Pode ser violeta, azul, cor-de-rosa, amarela. A luz que você vibrar. Não coloque a cor, deixa que a cor vá. Veja se a pessoa está receptiva ou não para receber. A sua pessoa que você pensou está receptiva? Está. Ela absorveu? Absorveu. Olha aí, está vendo coisa boa? Aqui que vocês pensaram, pensaram em alguém? A pessoa absorveu? Entendeu? Não é imaginar, é enviar na visualização. Então, tem pessoas que não entra, quando não entra, para. Agora, se entrar, irradia e para, porque a luz já está entrando né, normalmente e não visualizem parte do corpo, deixa a luz ir para onde quiser. Tá bom, pessoal? Ótimo, Armin, adorei as dicas. Gostou? Gostei, achei assim simples é. né, de fazer. Tudo é simples. São simples. Eu não sei por que as pessoas complicam. complicam. né? Deus é simples, todo, né? Nós somos simples. Uh, para que complicar algo e não descomplicar, né? Uh, pessoal, então eu quero convidar vocês. Sábado, eu vou fazer aqui um, uma roda de cura falando do abraço. Aí a pessoa falar: ah, para que que eu vou querer falar do abraço? O abraço pode trazer prosperidade. O um abraço pode afastar a prosperidade. Por exemplo, eu vou abraçar, a Flávia vai me abraçar. Eu faço de conta. Eu primeiro preciso observar ela precisa observar e eu observar como é o abraço dela. Sentir. Se eu percebo que o peito dela ou ela percebe que meu peito está fechado e ela tá para se organizar, para receber alguma proposta de emprego, de repente, no abraço, que ela vem com tudo e eu não, eu irradio assim para ela. A pessoa, né? Eu não vou fazer isso. A pessoa irradia assim. Você não vai conseguir nada. Minou, acabou, porque ela veio aberta. Então, dependendo do que você for irradiar naquele abraço, ele pode vir cheio de coisas boas, como ele pode esvaziar as coisas boas. Muitas vezes as pessoas acham lindo ficar abraçando, abraçando, mas ela não tá vendo o objetivo daquele abraço. Você quer ver uma coisa que eu abomino? A pessoa que vem bate aqui nas costas. Oi, tudo bem? Ou aquela pessoa que fica coçando as costas na hora de abraçar. Não tem gente que faz assim? Gente, observa bem por que você faz isso. O que que você quer tirar da pessoa? Você pensa que você tá fazendo massagem, alguma coisa. O que que você quer? Entendeu? Vocês vão se chocar. Vocês vão observar. Não vão nem gostar do que eu vou falar. Mas depois você vai cair na real. Sabe aquela pessoa que abraça e empurra? Não tem gente que faz assim, oh! e faz assim, olha pra você? Ela quer te prender, olhar pra você, no teu olho te dominar. E ela quer o pior pra você. O pensamento dela está em te fulminar. E todo mundo gosta dessa pessoa, porque dá a impressão que é, sabe? Isso não é verdadeiro. E essa pessoa, ela te derruba. Bom, existem abraços e abraços. Eu fui observando isso durante muito tempo. E você, você, quer? tem pessoas que passam até dores, ela tira do corpo dela, ela passa para o corpo, corpo do outro, as dores dela no abraço. E aí você pode também se proteger com os exercícios que você <coughs> deu. Né? Você, vai, você vai aprender aqui como observar. E como fazer? Porque se pegar de corpo... Porque nós temos escaneamento no corpo. Nosso corpo faz leitura. Imagina o um outro corpo encostado no seu. Tá lendo tudo. E tá enviando tudo. Entendeu? Quer saber mais? Se inscrevam. Ligam, liguem pra mim. Olha, vocês podem ligar hoje. Que horas são? Agora... São 20 para as 10 já, 25 para as 10. Nossa, falamos pra caramba. Vocês podem me ligar até meia-noite. Depois eu vou dormir. E amanhã? Manda pelo WhatsApp, alguma coisa assim. Ai, mãe, eu quero fazer. Me dá o telefone, me, me, como eu faço para me inscrever, tá bom? Então, vocês vão ligar ou mandar o WhatsApp pelo 99675-5250. Venha para essa roda de cura. O preço é baratinho, eu não vou dar pra aqui. Vai começar às 15 horas no sábado e termina às 18, 18h30. Às vezes, picha até 19 horas, tá? Então, 99675 5250. Eu espero por você, Ó, Marise. Isso é uma boa para você, Marise. Se esforce um pouco e venha. Você vai ver como vai ajudar você, vai te ajudar bastante, tá bom? E o melhor abraço é aquele que a gente se dá. Ai, que delícia, e se aconchega nele, se abraça, se abrace um pouco. Sabe, passa a mão no seu peito, se, sabe, se acarici, se dê aquele carinho. Sabe quando você faz assim no outro? Faça em você, sinta, sinta você. Um beijo bem grande, 996755250. Um beijo grande para todos vocês. Até a próxima quarta-feira. Gente, vão lá no YouTube, uh, compartilhem os vídeos, compartilhe esse vídeo. Tem dicas tão boas. E também compartilhem os vídeos do meu YouTube, Instagram. No Instagram. Vão lá, participa um pouquinho com a Arme, tá bom? Um beijo grande, sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão. Obrigada, Flávia. Quer dar um tchauzinho? Quero. Vou dar um então tchau meninas. rapidinho, dá um tchau. Meninas e meninos. Para todos. Boa noite. Se alguém precisar de uma assessora de imprensa, imprensa quiser ir para TV, para rádio, para o jornal, para o teatro. E se alguém quiser se curar... Fala com a Armin. Então tá bom, uma boa troca, né? Um boa noite, grande. tchau.